Alô, turma do Educar em Casa, tudo jóia? Meu nome é Vinícius Farias e hoje nós vamos falar da aula 2 de História do 9º ano. Turma, nosso roteiro hoje é a sociedade na República Velha, certo? Nós vamos estar falando das revoltas contra a opressão social, as rebeliões sociais urbanas, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e sobre os anos 1920. Vamos lá? A Sociedade da República Velha. Vocês lembram? Nós já falamos disso na primeira aula, certo? É, houve um pequeno desenvolvimento industrial no início, certo? Esse desenvolvimento industrial acenso, é, acentuou a urbanização, certo? O que é urbanização? As pessoas começaram a morar nas cidades, certo? É, embora a maior parte da população continuasse ainda vivendo no campo, Certo? ou seja o Brasil ainda era um país rural mas as cidades começavam a aumentar certo é, é bom lembrar qual é o por que, que a indústria aumenta porque a indústria traz trabalho certo e sem trabalho a pessoa não consegue se manter tá então vamos lá é, nas cidades nós temos uma divisão de classes certo então é sempre bom vocês é, se perguntarem o que quer dizer divisão de classes né então Vou especificar, vocês pesquisem aí, certo? Mas eu vou especificar aqui quais são as classes que existiam na cidade desse período. Então, existiam as classes dominantes, certo? Que eram compostas principalmente, viu, pessoal, por burgueses, pela burguesia industrial e pelos banqueiros, certo? Existia outras pessoas que estavam nessa classe dominante aqui, mas principalmente seriam os industriais e os banqueiros, certo? Na classe média, nós temos os funcionários públicos, os profissionais liberais, militares, e dentro desses etc. aqui, os professores e outras classes, né? Que é, há uma característica na, na classe média, é bom que vocês pesquisem sobre isso também, geralmente ela é mais é, urbana, não quer dizer que não existe classe média rural, certo? Mas nas cidades, a classe média é sempre mais acentuada, assim, Certo? É, aqui na, na última base, na base da pirâmide, né, é, nós temos o operariado, certo? E que é composto pelo quê? Pelos imigrantes estrangeiros e pelos trabalhadores rurais que migraram do campo para a cidade né, na expectativa de ter uma melhor vida na cidade, certo? Bom, vocês observam que tem essa pirâmidezinha aqui, ó, tá? Por que a pirâmide? A pirâmide, ela... É, especifica a quantidade de pessoas que existem em cada ponto dela, tá vendo? Quando você vê que aqui tem a ponta menor da pirâmide, significa que essas pessoas têm mais poder, têm mais dinheiro, certo? tinham condições sociais melhores, né? por causa justamente de, de ter mais dinheiro, e era uma quantidade menor de pessoas. Assim, a classe média, do mesmo jeito, tá certo? Então, a classe média tinha uma condição melhor do que os imigrantes e pior do que a burguesia. E ela era, tinha mais gente do que os burgueses e menor gente do que o operariado. Vocês entenderam? Então, essa é a ideia justamente da pirâmide social, tá? das classes. Tá? Então, vamos pesquisar isso aí direitinho e saibam que nós temos também essa divisão hoje em dia, tá bom? Então, no topo da pirâmide, menos gente, e de acordo ao que vai descendo, a quantidade de pessoas aumenta. Então, vamos lá. Revoltas contra a opressão social. Tá? Olha a palavrinha ali, vamos lembrar sempre de pesquisar o que é opressão. tá certo? Então, vamos lá. É, a modernização, quando aconteceu, não tinha um planejamento. Certo? Então, as pessoas... Começaram a ter trabalho nas cidades, mas não tinha casa construída, não tinha rede de esgoto, certo? Não tinha rede de água, entendeu? A saúde pública não existia, entendeu? Então as pessoas viviam sem ter condições básicas, certo? Em extrema pobreza, tudo bem, os trabalhadores rurais ou essas pessoas que vinham já vinham porque eles não possuíam terra deles... Certo? Então, eles vinham para a cidade, certo? da cidade eles continuavam praticamente sem ter direito a nada, né? eram colocados em redutos bem afastados, tá entendendo? dos centros, das decisões e tudo mais, tá bom? permaneciam não tendo terra, certo? É, e isso daí ó, é, ocasionou justamente as revoltas da Chibata da e da Vacina, né? e os movimentos messiânicos de Canudo e Contestados. Vamos lembrar, sempre olhando o significado das palavras, certo? Quando se refere a messiânicos, quer dizer que havia um pensamento religioso envolvido, tá bom? Então vocês vão pesquisar o que é messiânicos para vocês entenderem bem. Porque essa separação das revoltas, dos tipos de revoltas, tá bom? Vamos lá? Vamos para o primeiro exercício, turma? Vamos lá, hein? É, quem compunha o operariado na República Velha? Lembram da pirâmide? Vamos lá, tempinho para vocês pensarem aí e responder, tá certo? Veja que nós citamos alguns, será que tem outros? É bom vocês pesquisarem para ver, tá bom? Então vamos ver. Imigrantes estrangeiros e trabalhadores brasileiros que deixavam a zona rural, tá bom? Vamos lá, turma. É, a segunda questão aqui é quais foram as revoltas que ocorreram no meio urbano durante a República Velha, certo? Então, quando ele está falando aqui de meio urbano, né? onde é que nós estamos? Onde, nós, onde é que vocês acham que nós estamos, certo? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho para a gente responder. Pensaram? Vamos lá, hein? Vou botar, já responderam mesmo? As revoltas da chibata e da vacina. Tá bom? Ou seja, essas revoltas aconteceram no meio humano ou, se vocês preferirem, nas cidades. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora especificamente sobre as revoltas da vacina, que aconteceu no ano de 1904. Certo? Então... O que é que aconteceu? É, as pessoas estavam na cidade, né? então é, vinha é, Não tinham condições favoráveis, não tinham esgotamento sanitário e tudo mais. Então imagina como era a sujeira nessas cidades. Isso começou a proliferar uma série de animais que, quando muito próximos aos homens, causam né, uma série de doenças, que são os ratos, os mosquitos. Né? E como é, esses animais começaram a ter muito contato com seres humanos, eles começaram a adquirir doenças que são transmitidas por eles, certo? Então, entre essas doenças, nós temos aí a varíola, a febre amarela, certo? E esse número começou a ficar muito grande. Dessa forma, foi, é, houve um projeto do governo para é, haver a vacinação. Em 1904, começa a vacinação obrigatória contra a varíola e febre amarela. Quem foi que dirigiu essa vacinação? Doutor Oswaldo Cruz. É, convenceu o governo que era necessário que se parasse com aquela epidemia, porque cada vez que as pessoas ficavam mais doentes, outras pessoas corriam risco de ser infectadas, né, e começou a faltar trabalhador, começou as pessoas a, a não terem condições de trabalhar por causa das doenças e tudo mais. É, então era preciso interromper. Então, além da vacinação, da revolta da vacinação, o governo tomou uma série de medidas. Essas medidas ficaram com que o governo ficasse impopular, certo? Porque começaram a destruir casas, entendeu? A vacinação era obrigatória, ou seja, você não poderia se negar a vacinar, certo? Então, chegavam as pessoas para vacinar e você era obrigado a abrir sua casa. E nem todo mundo tinha conhecimento da necessidade da vacinação ou o motivo que precisava ser vacinado. Então eles não entendiam e por isso eles não queriam, certo? Se vacinar contra as doenças. Porque eles não entendiam que aquela vacinação ia impedir ele de ficar doente. Entendeu? Não houve uma propaganda, uma explicação. As pessoas na época não tinham a informação necessária para entender que aquilo era necessário. Aí o que foi que aconteceu? Elas não aceitavam serem vacinados, batiam nas pessoas que vinham vacinar, certo? Começaram a depedrar... As lojas, né? A se revoltar no comércio e tudo mais, né? Isso criou uma sensação de insegurança muito grande e o governo é, interviu pela força, certo? É, houve um momento em que um governo fez uma propaganda dizendo que iria revogar né, a vacinação, certo? Posteriormente foi revogado, mas no início o governo disse que iria revogar. Quando as revoluções se acalmaram, eles prenderam os líderes da revolução mantiveram a, a vacinação, certo? E conseguiram é, minimizar o problema, né? certo? E também houve, é bom que se saiba também, que, e pesquisas sobre isso, que houveram várias ações, como eu já falei, tá bom? Outra revolta urbana foi a revolta das chibatas ou revolta dos marinheiros, que foi em 1910. certo? Essa revolta da, dos marinheiros ocorreram porque os marinheiros, na época, eles eram punidos, inclusive fisicamente, ou seja, a pessoa chegava lá, revolta da chibata. A chibata é, é o chicote, certo? Então, o, o comandante mandava o marinheiro fazer alguma coisa, se ele achasse que o marinheiro não tinha feito de forma correta, ele mandava açoitar, chicotear o marinheiro, certo? É, eles tomaram os, alguns navios que estavam ancorados no porto né, do Rio de Janeiro, o líder da da, dessa rebelião foi é, João Cândido, que era conhecido por um nome, eu falo, vocês pesquisam, vou falar, hein, Almirante Negro, certo? E eles ameaçaram bombardear a cidade caso o governo não mudasse as leis, né, é, impedindo que eles fossem chicoteados e também melhorasse algumas condições, como salário e outras coisas mais, né, soldo e outras coisas mais, certo? O governo respondeu com violência, tratou os amotinados com violência e, através da força, ele debelou a rebelião. Retomou os navios né, e algumas pessoas foram mortas e presas por causa disso. A Guerra de Canudos. Ocorreu no governo de Prudentes de Moraes, no interior da Bahia, certo? Teve como principal líder Antônio Conselheiro, certo? O nome dele era Antônio Mendes. Conselheiro foi o título que dera a ele, certo? pesquisem o que é que fazia um conselheiro nessa época, certo? Uma dica era ligado à Igreja Católica, tá certo? Então vamos lá, ou seja, era messiânico. É... O que aconteceu? Antônio Conselheiro, ele foi para uma cidade, um, um local no interior da Bahia e fundaram uma cidade lá, chamada é, Angico, ou Canudos, certo? Nessa cidade as pessoas que começaram a morar lá, elas começaram a, a, ter, a dividir a propriedade, não existiam propriedades privadas, ou seja, ninguém era dono de nada, certo? tudo era em comum a todos, certo? E eles, é, por causa disso, eles começaram a desenvolver uma economia própria, certo? Ou seja, eles começaram a gerar aqueles bens que eles necessitavam, como comida e outras coisas mais, Certo? Começaram a desobedecer os coronéis da época, da tá joia, certo? E por causa disso o governo não aceitou. Outras coisas importantes que é bom vocês saberem, é, Antônio Conselheiro, como tinha uma visão messiânica, ele acreditava que a, a república era um governo do diabo, não era um governo de Deus, certo? Então ele era a favor da monarquia, Certo? o que também contrariava o pensamento dos republicanos da época. Certo? Apesar de que as motivações dele para ser contrária à república não são consideradas hoje em dia científicas, claro. Né? Então ele tinha um pensamento é, monárquico, mas baseado no pensamento dele da, da igreja. Certo? então Ele achava que o fato do casamento civil ter sido instituído, por exemplo, era um pecado contra Deus. Certo? e dizia isso. Dessa forma, esse grupo de pessoas que começou a ser influenciado por Antônio Conselheiro começou a se reunir na cidade de Canudos, estabeleceram lá um governo de conselheiros, certo não era só Antônio Conselheiro o único líder, certo? e esses governos tomavam decisões comuns, contrariando o pensamento do governo central. O governo central mandou tropas, que foram repelidas por três vezes e a última conseguiu destruir totalmente Canudos, tá? A quarta. A Guerra do Contestado, em 1912. Começou uma questão, entre uma questão de limites entre as províncias do Paraná e de Santa Catarina, certo? Essas, essas províncias disputavam uma região, certo? Ao sul dos rios negros, certo? Chamada é, de Contestado, certo? Então, é, a, inclusive um dos fatos que aconteceram que geraram essa essa guerra é bom vocês pesquisarem foi uma é, um grupo americano da railway company certo que desapropriou uma região aqui próximo para construir uma estrada de ferro tá bom o líder José Antônio Maria ele morreu durante a, a rebelião foi substituído certo por outro líder e eles venceram Tá certo? É... Entretanto, o governo federal mandou tropas de novo, certo? tomou conta da situação, mas gradualmente eles foram destruindo os rebeldes. Tá? Então vamos lá. Os anos de 1920. Certo? Nessa década se, de se destacou certo? a Semana de Arte Moderna, em 1922, Certo? As organizações das classes operárias e a fundação do Partido Comunista, também em 1922. Certo? A contestação dos jovens tenentes, iniciada em 22 no Forte de Copacabana, certo? e que deu origem à coluna Prestes. Certo? É, e, por último, a reação republicana de 1921. Certo? Então vamos lá. Em que ano ocorreu a revolta da Chibata? Vocês lembram? Nós falamos disso. Posso botar? Essa é fácil. 1910, tá bom? E quem foi o líder da Guerra de Canudos? Vamos lá? Antônio Conselheiro. Tá bom? Se lembrando que o nome dele não era Conselheiro, tá? Conselheiro era como ele era chamado. Conclusão, como era a sociedade na República Velha, certo? Era uma sociedade que estava tranquila, teve muitas revoluções, né? Então nós vamos lembrar que houveram muitas revoltas, certo? Essas revoltas principalmente ocorreram por causa das opressões sociais, que a gente aí vai lembrar da questão de que, da falta de, de higiene, da falta de condição de vida das pessoas na cidade, certo? As rebeliões sociais urbanas, tá certo? a Guerra de Canudos, a Guerra dos Contestados e os anos de 1920. Isso foi o que nós vimos nessa aula. Como referências, vocês têm aí o caderno do futuro do nono ano. Tudo jóia?